Você tem 11, 12 anos e você olha para o canal do YouTube que está assistindo e fala assim, é isso que eu quero fazer a minha vida toda, eu quero ser YouTuber. Já começa com uma carreira meio complicada, né? Mas vamos esquecer isso, porque no, hoje em dia uma coisa que é certa é que a gente vai ter várias profissões ao longo da vida. A sua primeira profissão pode ser YouTuber. Só que tem um grande problema nessa coisa de profissões, que a gente sempre acha que é fácil, a gente vê YouTuber lá, famosão... Então você já tem esse problema que a gente acha que é fácil. Não é fácil. Tudo que você tiver que fazer na vida vai te demandar trabalho. Para você ter sucesso, vai te demandar trabalho. E sucesso não é fama. Sucesso é você conseguir viver daquela coisa. Então você vai ter que ler muito, você vai ter que pensar muito. No caso de YouTube, o que você precisa? Ler sempre é bom. Abstrair os cachorros que latem também. Às vezes é necessário, porque senão eu vou conseguir gravar esse vídeo nunca, porque eles não param de latir. Ler sempre é bom, porque a primeira coisa que você precisa para ter um certo alcance fazendo vídeo é ser interessante. Para você ser interessante, você tem que ter coisas dentro da sua cabeça. Para ter coisas dentro da sua cabeça, você tem que fazer algumas coisas. Coisa número 1, um, viver intensamente. Viver intensamente não é fazer qualquer loucura, não. Viver intensamente é realmente viver intensamente cada coisa que você vive. Então, a coisa acontece, a pessoa te xingou e aquilo te deixou zangado, te deixou zangada, te deixou triste. Você pensa, por que eu fiquei triste? Que sentimentos que eu estou sentindo agora? Qual é a sequência de sentimentos? Eu tive decepção, eu estou sofrendo por orgulho, estou sofrendo pela pessoa. É esse viver intensamente que vai te ajudar a ter um conteúdo bem legal, até para a vida. Né? Viver intensamente faz bem. Pensar na vida faz bem. Outra coisa que você que eu acho essencial na vida e para ser um bom youtuber é a empatia. Tudo bem, dá para você ser uma pessoa escrota que só pensa em você mesmo e incapaz de compreender os outros. Mas quando você é capaz de compreender os outros, você se torna mais do que só você. Você é você e é as pessoas que você compreende. Não vai se iludir que você vai compreender totalmente alguém, tá? Mas se assim, você tenta, então você. Começa a ver certas coisas com olhos diferentes dos seus próprios olhos. Então você não vai ver exatamente com os olhos daquela outra pessoa, mas você vai ver a vida por outras, outros pontos de vista. Isso é muito legal também, te ajuda muito para tudo na vida. A não ser que seja neurocirurgião ou neurocirurgiã, que aí talvez você não precise tanto disso para essa atividade, né? Mas é precisa para viver. Empatia é essencial para viver. Persistência, tem que fazer muito vídeo, tem que gostar de aprender coisas, ou você tem dinheiro para pagar alguém para fazer as edições para você, para gravar, etc. Ou você vai ter que aprender, você vai ter que gostar de pesquisar umas coisinhas. É bom você saber que dificilmente você vai conseguir ser uma coisa só a vida toda. Então você vai começar a sua vida como youtuber. Na verdade, você não vai começar a sua vida como youtuber. Você vai começar a sua vida como pessoa se preparando para a vida. Você tem 11 anos. Você tem que terminar seu colégio, terminar sua faculdade. Ah, mas eu quero ser youtuber para não ter que fazer faculdade. Olha, vai por mim. Faz a faculdade. Ou faz um curso técnico. Mas se prepare para uma outra profissão. Porque... Se uma coisa é certa no mundo moderno é que a gente passa por um monte de profissões ao longo da vida. Eu já tive uma meia dúzia, meia dúzia é nada, tive um monte. Não vou contar agora não, qualquer dia eu faço um vídeo contando quantas profissões eu já tive. E quantas eu tenho atualmente, porque eu tenho mais de uma. Então, prepare-se, porque amanhã ou depois você cansa de ser youtuber, amanhã ou depois não dá mais certo ser youtuber, pinta uma outra coisa, diferente, já foi twitter tem um Snapchat, tem um Snapchatter, tem o Instagramer e daqui a pouco não tem mais. Então, se prepare. Não só porque você pode ter que fazer outra coisa na vida, mas porque te dá bagagem também, experiência, conhecimento, para você compartilhar o teu canal, para você ter assunto, para você ter conteúdo para o teu canal, porque não se iluda. Tudo tem a ver com o que você aprende no colégio. É que o colégio é uma porcaria para te dizer para que serve aquelas coisas. Não sei o seu, mas os meus, pelo menos, e eram coleginhos carinhos, não sei o quê, eles não eram muito bons a explicar porque que eu tinha que aprender é, como é que era a coroa do Alto Egito, não. Só depois de mais velho que eu comecei a falar, nossa, como isso foi útil para mim? E não é só útil para fazer gênio quiz, não. É útil para a vida mesmo, que você começa, como consegue ter uma perspectiva de vida diferente da perspectiva de vida dos outros. Horrível isso. Não é porque consegue ter diferente dos outros. Porque você tem uma perspectiva de vida mais vasta mesmo. E quanto mais vasta a sua perspectiva de vida, melhor, mais flexível você é. Enfim, é isso. Não vá nessa de, ah, vou, vou fazer uns vídeos todo dia e vou ficar... você a pessoa famosa do... YouTube, você é o pio da e, e vou viver só de fazer uns videozinhos e não vai dar trabalho nenhum, eu não vou, eu vou gostar de fazer isso, vai ter dia que você não vai querer fazer vídeo, vai ter dia que, vai, que você vai deixar de fazer uma coisa que você queria muito fazer para poder fazer vídeo, e isso vai vale para qualquer atividade que você vá escolher. E você vai ter que saber lidar também com um monte de coisa, está um maior solão aqui, e agora está tudo nublado, a imagem deve estar horrível. Eu estou até com umas luzes aqui, mas não sei se dá conta quer ser youtuber? Do maior força, eu acho que a gente vive na época de se expressar online. E vai se expressar online. E vai desenvolver também uh, o hábito de ver você mesmo falando, de você mesma falando, ver quais são os viciozinhos de linguagem que você tem, quais são as coisinhas estranhas que você fala, poxa, minha dicção não é tão boa, posso melhorar minha dicção. Ah, minha dicção é estranha, mas isso é um charme, vamos deixar ela assim.